Então galera, eu sou dentista, desde arquiteta, nós temos três filhos e a gente empreende com a Junesse no mate relacionamento. Mate relacionamento há três anos de negócio, né? Para nós que somos profissionais liberais, né? O negócio ele é um pouco mais desafiador né eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite então eu tinha intervalo um do meio-dia e à noite para tomar um café com alguém sempre se tornava um pouquinho mais desafiador para mim né mas e além disso tem a nossa família a gente e as não crianças estão esperando em casa é né? elas estão precisando da nossa atenção a gente não pode largar a nossa família também de lado né mas a gente encontrou uma maneira de transformar o nosso negócio que a gente viu que a maratona do Eric Earth seria muito desafiadora para nós. E a maratona multinível digital que o Leandro Fonseca, junto com a sua equipe, desenvolveu foi a ferramenta que nos abriu a mente, que nos mostrou um horizonte. Que nós estávamos procurando. É, que fez com que a gente conseguisse construir algo que em três meses bateu os nossos três anos de negócio. Então, gente, foi um crescimento assustador. De três estados para 20 estados, um crescimento de 300% do nosso negócio. Então, foi fantástico. Em três meses. Então, o número três está presente aí. <risos> em três meses de negócio. E nós ficamos encantados com todo esse processo. Eu não tinha habilidade para o marketing digital, nem e nem eu. o Luiz André. <risos> então, aquela história de você. Ah, tem que ter habilidade, isso não existe, existe você querer conhecer uma ferramenta nova, desenvolver essas habilidades, estudar para isso e botar tudo né, em ação, tem que agir. O mais legal é que o grupo que o Leandro Fonseca, juntamente com os treinamentos, com o grupo de Mastermind, te dão todo o suporte e te conduzem a fazer mais, e aí você vai fazer mais, com mais excelência, e aí você vai entender o que essa ferramenta traz para você. Porque hoje a atenção tá no celular, né, Denise? Exatamente. Ainda mais em tempos difíceis como os de hoje. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando, né, home office. E estão trabalhando pelo celular. Porque é uma ferramenta que, que todas as pessoas estão de olho a todo momento. Tá sempre todo mundo com o celular na mão. Então a gente tem que estar aonde as pessoas estão. Se você ainda não acredita nessa ferramenta, vem fazer uma conosco, vem fazer você sentir como é isso, como você pode desenvolver suas habilidades, vem fazer uma maratona multinível digital conosco e aí você vai ter ideia de que ferramenta você tem na mão, de qual é a potência disso tudo e que isso vai transformar seu negócio. Verdade, vem fazer essa maratona conosco.